Mas se eu morrer eu já acaba. Eu tô aqui no meu jogo aqui pra jogar aqui com vocês. É, pra, é pro vídeo, tá? Então vamos lá. A gente, nosso objetivo é explorar agora a fábrica. Então eu vou explorar aqui as partes aqui. Vou mostrar. Eu, não vou, eu vou deixar essa, aquela parte para mais pra frente do vídeo. Agora vai durar muito, gente, eu acho. Hey, wow, it's a big machine. Oh, isso é um, é um grande... Eu, eu, eu esqueci que é machine tá gente. Radio, attention. de machine have come. Rádio, atenção. de, bem de sei lá o que foi fechado. Oh, no, oh, e A gente é um Ah, não, como que a gente vai escapar? Vai, ach vai achar a saída e escapar? Escutou, I don't know guy Eu não sei galera Objetivo, find the portal Objetivo, encontre o portal Tá, agora que a gente vai Rádio, atenção ó On Bimbo, Band Band Machine Cara, atenção Tem um, um demônio Band, um band sei lá o que Cuidado I find the portal, então vamos lá gente, faz o que great job, great job player, instrutor, go to portal, instrutor, vai, vai para o portal, player, run, it's very Continue. Nossa, gente. estou gente, espero que vocês gostaram. Eu não morri. E esse mapa vai ter continuação, tá? Minha história. Eu vou deixar o link da descrição pra... Caso vocês queiram jogar ele. Esse... E, e, e, quando vocês entrarem, vai ser esse... Esse lugar com portal. aí quando você entrar no portal, você vai pro mal, verdadeiro modo história. Então, gente, espero que tenham gostado do vídeo. Tchau. Fui. O trailer já saiu, tá? E eu caquei com o texto. Te Tchau. Fui.